Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vou mostrar para vocês o evento que eu participei o um evento chamado Festival da Terceira Idade eu vou mostrar todos os detalhes vou mostrar tudo o que vai acontecer esse é o espaço do Mulher Mais de 40 onde a gente vai estar conversando com todas as participantes todas as pessoas que vierem ao festival vão vir aqui, vão bater um papo a gente vai conversar sobre moda, beleza todo o assunto, o universo da mulher deixa um gostei pra mim ajudar na divulgação do canal, tá legal? Então agora, vem que eu vou mostrar tudo pra vocês. Todo o evento do Festividade. Festival da Terceira Idade. Antes de começar, eu vou trazer minha amiga Silvia. A Silvia tem um bora, gente. Muito legal. Mulher mais de 40. Todo mundo aqui tem mais de 40. E ela tem uma promoção especial. Olá, boa tarde, meninas. eu sou a Silvia, que é mais de 40. E antes de eu falar um pouquinho do blog, eu queria dizer o seguinte. Agradecer o Fernando a oportunidade de estar aqui, mostrando o meu trabalho. Agradecer a equipe também dele, que me deu todo o suporte, me ajuda. com experiência profissional e eu vou estar aqui durante três dias e durante esses três dias eu vou querer oferecer alguma coisa para vocês né? então a primeira coisa que eu vou estar oferecendo hoje vai 50, 60, 70, 80, 90, vambora. Essa idade é linda e eu vou estar aqui para poder ajudar vocês e trocar a ideia. Eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Temos uma agora em a pouco, acabou a palestra da Marta Loja, a nossa deputada E ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre uma experiência que eu acho que muito vai querer ser. da mulher, ela não está em primeiro lugar. Para mim, a minha vida profissional sempre está em primeiro lugar. Mas eu acho que hoje né, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. E eu tenho sobrinho que estuda medicina e mora comigo, filho da minha irmã Fátima, e eu sou uma dona de casa, eu não tenho empregada, eu tenho faxineiro uma vez por semana. Então na verdade eu tenho uma vida muito comum e muito parecida com todo mundo. Porque eu sempre, assim, eu me lembro da minha mãe fazendo a comida, tomando conta da gente fazendo o um dever de casa, olhando a máquina bater, então eu sempre acho que as mulheres, acho, não, eu tenho certeza que as mulheres têm uma visão de 360, 360 graus e essa capacidade de fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu fosse dar uma dica baseada na minha vida, eu acho que tem que ter muita fé inspiração, né, e muita vontade de trabalhar e bom humor, assim, eu tenho uma fé imensa, eu tenho uma fé, eu sou católica, eu tenho certeza que sou uma filha predileta de Nossa Senhora de Deus, e é muito trabalho, muita dedicação e muito bom humor, porque sem bom humor não dá certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim mais específica em relação à beleza, Eu gosto de Mulher Mais de 40 trata de beleza? Alto né? mesmo dentro de delegacia, eu nunca abri mão de estar de salto alto. Eu sou uma pessoa que dou conta da minha pele, eu devo muita água. Eu frequento com regularidade uma boa dermatologista, né? Eu não saio comprando todos os cremes, mas eu tenho certo cuidado com a pele. Tomo pouco sol, não ando no sol, uso pouca maquiagem, né? Eu tenho uma alimentação muito regular que, de vez em quando, quando eu saio um pouquinho da linha, porque eu sou filha de dona de padaria, então eu adoro comer pão e filha de português ela adora comer batata. Então, a gente é procura entrar numa, numa dieta, mas uma dieta, não essas dietas loucas, né, mas uma dieta com um nutricionista. Eu queria fazer um pouco mais de exercício, mais fácil caminhada. Então, na verdade, eu procuro, não sou assim, uma aficionada pela beleza, eu acho que a beleza, quando você só aspira a beleza, isso é muito cruel com mulher. Porque eu acho assim, que bacana é você envelhecer, e eu tenho 57 anos, é você envelhecer com as marcas naturais que a vida te deixou. Né? E não você querer se transformar numa mulher de 20. Mas eu acho que cuidado se si é uma maneira indireta de cuidar da sua beleza. Exatamente, todo esse cuidado que você fala com o corpo, com a água, a saúde, isso tudo novo beleza, queria te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui nesse papel muito super rápido, dizer que sim a palestra foi maravilhosa você falou exatamente os detalhes que o idoso Deputada Delegada Marta Rocha, lá no Facebook, ou então deputada-delegada-marta-rocha.com.br Tá, eu vou deixar aqui embaixo, gente, olha, tá vendo aqui embaixo? Tá aqui o endereço, vocês acessem, olha lá, tem muito conteúdo, tá bom, Marta? Muito obrigada, é, tá bom demais. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui conversando com a pessoa responsável por esse evento, festividade, e o Fernando Ávila vai falar um pouquinho quem ele é e todo esse, todo esse movimento do festividade. Tudo bem, Silvio. É um prazer enorme ser entrevistado por você. E eu sou o Fernando de Ávila. O pessoal me chama de Fernandão porque eu sou ex-atleta do voleibol. Eu joguei três campeonatos mundiais, joguei duas olimpíadas. A nossa geração ganhou a primeira medalha olímpica para o Brasil, a medalha de prata. E eu tenho muito orgulho desse meu passado esportivo. Mas agora, hoje, aqui nós estamos fazendo um projeto cultural, cultural e social, que é o Festividade, é o Festival da Terceira Idade. É um movimento muito bacana, nós estamos na sétima edição e você nos apoia também, meu muito obrigado. Seu blog maravilhoso. E é um projeto que contempla shows, contempla palestras, oficinas, muito entretenimento, mas também muita informação. Porque eu acho que além da pessoa vir aqui e assistir um show e bater palma, ela tem que receber informação. Então nós propiciamos isso também, essa, essas pessoas maravilhosas que já estão na terceira idade. Nosso público aqui é um público de mais de 50 anos, compreendeu? Mas é um público super animado, é, de certa maneira carente, buscando outras oportunidades que a gente aqui oferece. Verdade. E eu queria... Estou é, acompanhando, a gente hoje está no último dia, eu tô acompanhando todo esse esse festival, é incrível, maravilhoso, é um, um projeto muito lindo. E aí eu comecei a ficar curiosa, qual foi a ideia, por que que você teve a ideia de fazer o festividade, porque é uma é um trocadilho muito legal. Festa e idade. Festa idade, né? Então é um trocadilho muito legal. E assim, a ideia no todo, por que? Como foi? Como surgiu? É, como eu falei, o meu passado é todo ligado ao esporte. Mas eu comecei a ver minha mãe, com 80 e poucos anos, com uma certa dificuldade. Ou ela assistia uma palestra, ou ela assistia um show, ou ela assistia uma oficina. Então, tinha dificuldade de ter um local que ela pudesse curtir tudo isso junto. Aí eu falei, por que a gente não faz um evento que tenha shows, palestras, oficinas, entretenimento, lazer, é, brindes, sorteios, onde haja uma, um congraçamento maior? E aí eu resolvi montar esse projeto. E nós temos um parceiro que é o Bradesco Seguros, a gente faz pela Lei Rouanet, e eles é, nos apoiam já há sete anos, a gente tem que agradecer os nossos apoiadores, Que é muito difícil hoje fazer esporte, fazer cultura no Brasil. E eles nos apoiam, nós estamos há sete anos, durante seis anos, estivemos na UERJ, e esse ano estamos no Tijuca Tênis Clube, um clube super carinhoso aqui da Zona Norte, que também está nos apoiando muito. Bom, aí eu queria te perguntar, quando você falou da sua mãe, me veio à mente o seguinte, a maioria das pessoas que participam, a gente sabe que é mulher, né? a grande maioria, aí tudo acima de 50 anos e tal. Aí eu vou puxar um pouquinho para o blog, para o Mulher Mais de 40 e queria te perguntar sobre esse público feminino que vem. O que que você observa desse público feminino, dessas mulheres que, que participam? Qual é a sua percepção? O que, que o festival faz? o que, que você observa? é eu, eu, eu sinto que são pessoas ávidas a, a sair de casa, porque tem uma turma hoje com uma certa idade que não quer sair de casa, quer ficar em casa e parece que perdeu um pouquinho a vontade até de viver. Então fica assistindo novela, fica... Mas tem, tem uma parcela da população que elas querem, querem buscar alternativas de vida. Elas não querem ficar em casa cuidando do neto e assistindo novela. Então nós propiciamos isso. Então é um pessoal super animado. Hoje mesmo nós vamos ter um show aqui que vai vir um, um cantor. É, o Márcio Gomes, que está sendo considerado o, o sucessor do Calbi Peixoto. E, e a mulherada, a mulherada não, as vovós com loucas por ele. Né? Eu contratei o segurança aqui porque elas podem puxar a calça do, do cantor e cair. Então, ela, ela, então isso é bacana porque elas são vivas, as pessoas de 70, 80 anos estão vivas, elas querem viver. E depois tem uma palestra... Quer dizer, todo mundo vai para a palestra, se interessa, se informa na palestra. Então, eu acho que esse público com mais de 60 anos, né? com mais de 50 anos, eles querem ter alternativas além de televisão, novela em casa. Então, quanto mais é, informação o seu blog puder propiciar, compreendeu? Sobre viagem, gastronomia, sobre a estética, sobre a beleza, elas, elas vêm para cá todas é produzidas põe um vestidinho bonito, fazem cabelinho, convendeu. Isso é muito bacana. A minha mãe está com 88 anos, ela vem para cá, ela com um vestidinho todo bacaninha, vem mandador dela curtindo a vida, sabe? Então quanto mais é, quanto mais projeto nós tivermos a oferecer, mais conteúdo. Eu tenho certeza que menos gente vai ficar em casa de maneira ociosa, que é. E tem também aquela questão até do, do... O suicídio, né? o suicídio nessa idade é muito alto e muitas vezes porque a pessoa não faz nada a família trata, trata essa, essa idosa, uma mãe, uma avó como se fosse uma pessoa inoperante não é, ela quer curtir a vida então nós oferecemos isso, uma melhor qualidade de vida para terceira idade Leonardo, um projeto maravilhoso, lindo Olha, é, ele está de parabéns, a ideia é fantástica, eu participando desses dias oferecendo aqui alguns serviços. Eu pude ver de perto, acompanhar a alegria dessas pessoas, dessas mulheres, de estarem aqui participando desse projeto. Então, quero te agradecer. Eu também quero te agradecer, porque você está participando, você está me ajudando, você está ajudando essas pessoas queridas. aprendeu O seu blog, já entrei, traz muita informação, né? Então, quer dizer, é isso que nós precisamos. Nós precisamos trocar, trocar figurinha. Então, eu ofereço uma coisa, você oferece outra coisa. No sentido de, como eu te falei, melhorar a qualidade de vida da terceira é, idade. É verdade. Então, assim, um projeto maravilhoso. Obrigado. Você está de parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui, né, de estar tá participando, de ter aberto esse espaço para o Mulher Mais de 40. E valeu, Fernandão. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um evento maravilhoso. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. <risos>